Thank mm -hmm. you. as trevas, revelando todo o mal, teu espírito convence. trevas, revelando todo o mal. Teu Espírito convence e me ajuda a mudar a mente. Vem, Teu reino, haja luz. Quero ser como Jesus. Sei que ainda estou Eu possa suportar E permanecendo em Cristo A sua imagem possa me amoldar Vem teu reino, haja luz Quero ser Te libertar, pro meu pecado não perdoar. Vem teu reino, haja luz. Quero ser como Jesus. Sei que ainda estou tão longe de alcançar.